Vai funcionar assim, pô. Tá ligando o de fone, né? Vai funcionar certinho. <risos> eu tô puto comigo. Enxergando essas cicatrizes são ossos do ofício. Me joguei no abismo por meu pessimismo. Para o canse-friso. Porque para nós, que dar baixada, tudo nessa porra é mais difícil. Eu não acerei Vira para cá, só pra ver como é que vai ficar a situação do de... vento. Vai. E eu tô olhando para mim mesmo, tô puto comigo. Enxergando essas cicatrizes, são ossos de ofício. me joguei no abismo, pro meu pessimismo, paro, penso e friso. Por que pra nós, que é dar baixada? Tudo nessa porra é mais difícil. Eu não aceito isso, quantos sacrifícios é preciso por meus chegados ficarem ricos. Se for preciso, eu me sacrifico. Se for preciso, eu me sacrifico, eu me sacrifico, e se não aguenta, não se envolve pra aflocar Lachinicov, Tô doidão de komaroff não gostou, tomou um engove. Na cintura tem um revólver, na camisa tem um lacoste, e na minha frente uma gostosa rebolando pra ganhar ibope. Mano, eu não sou desnobe, não brinca com dinheiro, o dinheiro, que ele é pra cabeça sobe igual balade nove. Balade nove, de nove, nove, nove, nove. E se um dia eu for chamado pra cantar no festival pique de Woodstock, eu vou levar minha mob, quem tá comigo sobe. Eu vou levar minha mob, quem tá comigo sobe. Fé.